Anastácio leva Trismundo para um passeio pelos museus da colônia. À noite, vão ao Observatório Eurípides Barçanulfo observar a beleza dos astros distantes na vastidão do universo. Minha tarefa está ligada à astronomia? Indaga Trismundo. Não, amigo. Você ajudará nos primeiros passos. Depois haverá o aprofundamento. Espíritos ligados ao estudo astronômico desempenharão tarefa revolucionária, desenvolvendo meios de comunicação com outros povos, mas isso é para depois. Os espíritas precisam primeiro deixar de temer a mediunidade e a reencarnação. É bom saber que em décadas o mundo mudará para melhor em todos os setores. Comenta Trismundo e conclui... Apenas o amor de Deus explica o poder participar dessa hora feliz da terra. Deus é misericórdia. Apenas os revoltosos e viciosos não ficarão na terra para o bem deles e dos habitantes que se reeducarem. Conclui Anastácio. Após as observações acerca das inúmeras moradas da casa de Deus, o universo, Trismundo e Anastácio caminham silenciosos. À frente da casa de Anastácio... Trismundo se despede. Não lhe disse? Fala Anastácio. O quê? pergunta Trismundo. Você teve alta. A não ser, é claro, que queira continuar no hospital. E onde mais ficarei? pergunta Trismundo, confuso. A praça tem bancos confortáveis. Brinca Anastácio e continua. Mas tenho aqui um quarto preparado para você. Trismundo nunca imaginaria esse gesto de amizade. Abraça-o feliz. Sente-se amparado, amado. Amigos sempre fazem-nos sentir amparados. Se você pudesse retribuir ao seu anjo guardião a ajuda que ele te dá hoje e que já te deu por muitos milênios, como você faria? Capítulo 5 Um Diálogo Importante Trismundo levanta-se cedo. Na sala, encontra Anastácio que lê o relatório detalhado da doutora Paula sobre a sessão do dia anterior. Trismundo não resiste à curiosidade e olha para ele discretamente. — Sede paciente! — brinca Anastácio. Uh, — Posso ver? — Ainda não. Você não o entenderia completamente. Após as explicações de hoje, ele será todo seu. Responde Anastácio e continua. Temos amanhã livre. O que você gostaria de fazer? Não tinha pensado em nada. Na verdade, gostaria de dormir. Sugiro que façamos outra coisa. Não é uma boa ideia se acostumar a dormir demais. Afinal, não sabemos se você vai ter tanto tempo para dormir no futuro. Certo. Talvez a biblioteca... Bom, o que eu queria mesmo era ter algum contato com alguém na Terra. Quer dizer, alguém encarnado. É estranho, mas sinto falta de ter algum contato. Tenho uma proposta. Que tal irmos à Terra visitar um dirigente espírita? Assim você mata a sua saudade do mundo e vai se acostumando com a realidade que viverá. Excelente. Podemos ir agora? Sim. Responde Anastácio, que se alegra em ver a disposição de seu educando. Partem para a casa de Alindo, um experiente trabalhador da Seara Espírita. É domingo. Alindo está encerrando, junto com outros trabalhadores, as atividades de um trabalho social do qual participa. Ao chegarem, Alindo percebe a presença de Anastácio que, há muitos anos, orienta sua atividade mediúnica. Ele sorri discretamente. Após a prece de encerramento, despede-se de todos e se recolhe na sala destinada ao intercâmbio mediúnico. Concentra-se e ora. Pouco a pouco, consegue ver Anastácio e Trismundo. — Paz, diz Anastácio sorrindo. — Sejam bem-vindos, responde Arlindo. Nosso amigo Trismundo está se preparando para encarnar e exercer importante atividade no movimento espírita. Porém, nunca participou das atividades espíritas. Por isso, precisa conhecer melhor a realidade em que vai atuar em breve. Entendo. Pode contar comigo para o que puder lhe ser útil. Responde Arlindo. Sentindo-se encorajado pelo acolhimento fraterno de Arlindo, Trismundo indaga. Qual a maior dificuldade que você enfrenta atualmente? Acredito, meu amigo, que as maiores dificuldades estão sempre em nossos corações. Não digo isso porque pode soar bonito, mas porque é verdade. Você poderia me dar um exemplo desse fato? Indaga Trismundo, que não entende o que o dirigente quer dizer. Muitos pensam que a grande dificuldade do trabalho espírita é a falta de recursos materiais. Isso é uma grande ilusão. Claro que os recursos são importantes, mas sempre temos, segundo a medida da necessidade real. Se tivermos excesso de recursos materiais, facilmente esqueceremos dos recursos espirituais, que são os mais importantes. Muitas vezes não tínhamos o um recurso para dar remédio a todos e isso nos preocupou por muito tempo. Certo dia, enquanto eu orava por mais recursos materiais, Anastácio me mostrou a cena de Jesus curando um paralítico, que se tornou um homem produtivo, empregando apenas sua saliva e lodo. No início, eu não entendi. Porém, meditando sobre essa visão, passei a entender a lição. Deus nos dá sempre recursos abundantes. Só precisamos saber usá-los. Mas como isso resolveu o problema da falta de remédio? Pergunta Três Mundos, sempre prático e objetivo, buscando a solução real. É claro que não passamos a dar saliva e lodo como remédio. Brincar lindo e continua. Comecei a pensar, que recursos temos ou podemos adquirir para ajudar aos doentes? A resposta veio em minha mente enquanto meditava. Água fluidificada, passe, cirurgia espiritual e fitoterapia. E, acima de tudo... Fé em Deus. Assim, instituímos um grupo de trabalho que atende centenas de pessoas todas as semanas, a um custo baixíssimo, de forma simples e efetiva. Trismundo fica impressionado. Certamente, seu primeiro impulso seria buscar uma solução muito mais complexa. Campanhas, doações, etc. Para entender melhor, indaga sobre a dificuldade em organizar o trabalho em grupo, recebendo a seguinte resposta de Arlindo. É sempre uma dificuldade de nosso coração o que impede a melhor estruturação do trabalho. Quando entendemos que o trabalho não é nosso e que apenas desempenhamos uma parte da tarefa, superamos posturas improdutivas, como o querer impor atividades a outras pessoas e exigir mais do que as pessoas estão dispostas a doar. A tarefa é para a redenção de cada um. Não cabe a ninguém impor ou obrigar. O importante é cada um servir ao Cristo conforme orienta a sua própria consciência. Se alguém não quer mais colaborar, nos cabe continuar amigos e não julgarmos. Se alguém muda de comportamento, nos cabe reconhecer o direito que todos temos de mudar. Se somos poucos trabalhadores, ajustemos o trabalho para o número real de tarefeiros. O problema é quando queremos nos promover vaidosamente com a obra do Cristo, quando não aceitamos a vontade do Mestre e desrespeitamos os outros. Nossa meta deve ser sempre cumprir nossas obrigações e permanecer em paz. Entendo, mas sei que não é fácil lidar com pessoas que nos magoam, caluniam e torcem para que caiamos. Comenta Trismundo. É verdade. Por isso, se entendemos que o trabalho não é nosso, mas temos a nossa parte, direcionamos nossas energias de forma construtiva. Ainda assim, não é fácil. Enfatiza Trismundo. Meu amigo, ser discípulo de Jesus é o maior desafio que este mundo pode oferecer, mas vale muito a pena. Conclui com ênfase. Anastácio sorri, bate no ombro de Trismundo e pergunta. Você entendeu, meu amigo? — Sim — responde Trismundo. — É tudo tão breve, meu amigo. Em poucos anos partirei e tudo que fará diferença terá sido simplesmente minha conduta e minhas emoções. Quem pensar seriamente sobre isso vai ter uma compreensão segura sobre o que realmente compensa fazer nesse mundo. Comentar lindo e pergunta — Você, por acaso, é o famoso Trismundo? — Sim — responde constrangido. Fico feliz em me ver disposto a trabalhar na seara espírita. Precisamos de pessoas dinâmicas e corajosas como você. Comenta Alindo. Ah, Sei que preciso muito aprender a servir. Servir é uma arte divina, mas se cultivada diariamente, pode ser aprendida por todos. Como faço para cultivá-la? Indaga o sempre prático trismundo. Torne-se passista e vai atender aos dirigentes desencarnados do Hospital Esperança diariamente. Você descobrirá o quão desastroso é não aproveitar a chance de servir ao próximo em nome do Consolador. São infinitos os recursos para quem se dispõe a trabalhar e imensa responsabilidade para quem enterra os talentos. Entendo. Começarei hoje, se me for permitido. Hoje não será possível, responde Anastácia e continua. Mas a partir de amanhã, com certeza. Conclui alegremente. Todos riem. Anastácio agradece pela atenção de Arlindo. Despedem-se. Quinze minutos depois do início da conversa, Arlindo dirige-se à sua casa, pensando. Parece que finalmente a reencarnação de trabalhadores ativos e corajosos acontecerá, Além dos espíritos superiores, existirão também os novos adeptos a elevar o padrão de dinamismo do movimento. Obrigado, meu Deus! No início da tarde, Anastácio e Trismundo dirigem-se ao consultório de Paula. Ao entrarem em sua sala, são recepcionados por ela com um acolhedor sorriso. Trismundo, ansioso por uma avaliação, já pergunta. sei Saí-me bem na regressão? — Trismundo, isso não é um teste escolar, mas já que você coloca dessa maneira, lhe digo apenas que não se sai bem quem tem medo excessivo, quem se recusa a reconhecer que é imperfeito. Negar as imperfeições é a pior maneira de lidar com elas. Na verdade, é uma das características centrais dos espíritos mais atrasados. Todos negam suas falhas e fraquezas. Responde Paula. — Hum, esse problema eu não tenho. Sei que sou atrasado, e isso é uma questão óbvia de simples lógica. Como poderia ser evoluído, tendo passado tanto tempo em regiões inferiores e, mesmo agora, não possuindo nenhuma luz que se compare com a de vocês? — Será que você vai ter essa lucidez quando reencarnar? Indaga Anastácio. Trismundo silencia, pensa e pergunta. — Paula... Você pode me ajudar a lembrar de tudo isso depois de minha reencarnação? Isso seria desagradável, responde Paula. Mas é possível? Você poderia fazer isso por mim? Insiste. Você tem certeza? Claro, é melhor sofrer lá e agir com lucidez do que me iludir e sofrer uma grande decepção. Você garante que me ajudará a me lembrar, por mais desagradável que seja? — você tem certeza mesmo? Sim, negócio fechado e sem volta. Fala Trismundo e estende a mão como fazia na terra. Paulo estende a mão, apertando a mão de Trismundo. Anastácio sorri. Ambos pensam. Trismundo, sem ser evoluído, vai ensinar algo muito importante a muitos. Coragem. Agora vamos sentar para estudar o seu caso. É importante, além de recordar os acontecimentos e as emoções, que ele se transforme em amadurecimento emocional e intelectual. Recordar o passado não é viajar no tempo, por mera diversão. Vamos rever sua sessão. Diz Paula, apontando para uma tela que está à frente de todos. Trismundo assiste à sua regressão e, de certa maneira, revive novamente aquelas fortes emoções. Ao término, Paulo orienta Trismundo para que relaxe e responda as questões da forma mais direta possível, começando com a seguinte pergunta. O que você identifica como seu maior desafio? O poder. Por que você procura tanto o poder? Para não sofrer. Talvez o poder me livre da solidão e do sofrimento. Isso foi verdade em suas inúmeras existências? Não, responde Trismundo e, espantando-se com a resposta, silencia, para depois continuar. Meu Deus, estive todos esses séculos em busca de poder para evitar sofrer, e o que mais ganhei foi um terrível sofrimento. Como pode isso? O que você acha? Indaga Paula. Não sei, não entendo. Explique-me, por favor. Aquele que quiser salvar sua vida irá perdê-la. Aquele que perdê-la por amor ao Evangelho irá salvá-la. Fala Paula, lembrando o Evangelho. O que isso tem a ver com minha busca incansável pelo poder? Pense, diz Paula. Salvar a vida quer dizer não querer sofrer, — Conservá-la num conforto e na abundância. Perdê-la quer dizer renunciar aos ganhos do mundo e ao conforto para ser coerente com a lei de Deus, com o amor. — É isso? — fala Trismundo. — Sim — confirma Paula. — Meu Deus, é tão claro como não entendi isso antes. — Fala um tanto nervoso e continua. — Como pude perder tanto tempo? Trismundo, tudo começa a ficar claro para você agora, porque você está se dispondo a ver. Essa é a regra central da percepção do espírito. Batei e a porta se abrirá. Buscai e acharei. Pedi e obterei. Quem não bate, não busca e não pede, cultivando a cegueira do coração. Explica Paula. Entendo. Diz um tanto triste. Hoje encerramos. Em uma semana, quero que você volte para iniciar seu planejamento reencarnatório. A partir de hoje, dedique pelo menos uma hora à meditação, ore algumas vezes durante o dia e busque estudar uma matéria que melhore sua sintonia. Em sua preparação, ensinaremos você a sintonizar com seu anjo guardião e com o seu Cristo interior. O grande desafio da encarnação é dar um passo na integração do ser com o Criador. Allan Kardec chama isso de a voz da consciência, que ouvimos muito bem quando cultivamos a captação da grande voz do silêncio. Mais alguma coisa que eu deva fazer? Indaga Trismundo, atendo. Sim, mantenha-se corajoso e otimista. Todos erramos e ter momentos de tristeza é algo saudável, mas não devemos usar a tristeza como desculpa para não cumprirmos nossos deveres. Combinado? Sim, senhora, diz Trismundo, batendo continência para dar um toque de alegria. Ótimo! Despedem-se. Você pediria o seu guia espiritual para lembrar de seus erros do passado?